Agora vocês, o restaurante do hotel, com pontos, tá? gente, chegando aqui no hotel, né, no quarto, quero mostrar pra vocês o hotel aqui, o Costaneiro, aqui no Uruguai, tá? Vou falar pra vocês também como que eu consegui chegar aqui, quantas milhas eu gastei pra chegar aqui e no hotel que eu paguei também, tá bom? Vou mostrar pra vocês, aqui é o quarto, tá? De antemão já estou mostrando pra vocês o quarto, ó, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro. Vamos mostrar o banheiro? Então vamos lá, já tô aqui no banheiro, vamos lá, isso aqui é o banheiro, ó. Costaneiro, acabei de chegar, as informações, tá, ó. a privada é aquecida, então ó. Aí, ó, você senta na privada aí e já tem o aquecedor, tá, ó. bem, bem da horinha, chique no último, quarto é bonito. Eles deixam aqui o shampoo e tal, tá bonitinho, olha que legal! Né? Muito bonito, aqui o guarda-roupa tá as instruções de segurança aqui a chave aqui a chave que eu coloquei aqui para manter a luz ligada parte elétrica o guarda-roupa eles deixam cobertor deixaram também o, o roupão quem gosta de usar roupão tem também roupão ó aí na outra parte aqui você tem a bolsa a mala O cofre Ó. secador as gavetas, tudo novinho bonito, né, então guarda-roupa, você vê assim tudo com pontos, tá, pessoal, tudo com pontos pela rede de hotéis Accor, tá aí é, eu cheguei aqui, eles deram o upgrade dois sofazinhos, né, legal fazer a live aqui, eu acho que vou fazer a live aqui, ó, tá, a live vai ser aqui de frente aí eles me deram é, o welcome kit que eu vou mostrar pra vocês, aí, ó frigobar a Coca-Cola deles, eu tô abrindo com vocês, nem tinha visto. Ó, a garrafinha, eu adoro essas coquinhas KS. Uma delícia, né? Deixa eu ver o que eles falam aqui. Excesso de açúcares, ó. Deus me livre. A Life Pride, essa eu não conhecia, não. Tá vendo? Diferente. Frigobar. Essa água de boas-vindas, tá vendo? Cortesia, ó, que legal. Tá vendo? Salus. É a água deles aqui, tá? Cortesia. Que a água paga, viu? Aí eu ganhei de presente também, cortesia o Welcome é, Drink, tá? Então, dois drinks de presente Devido ao status é, do, do segmento que eu tô aqui no, na rede de hotéis, tá? E aí, gente, a TV que vocês estão vendo aí Legal, o armarinho, a cama Tá, ó Aí eu vou pra trocar o quarto Porque a cama de casal não dá pra dois, né? E aqui, gente, olha que lindo eu vou poder fazer a laje dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que bonito. Tô sentado aqui, ó. Ó, sentei e tô de frente com o rio. Eu acho que aqui é um rio, não sei. Eu acho que é o rio Plata, tá? Né? Rio Plata. Então, olha que bonito que é. Então, linda que nós temos aqui de dentro do quarto do hotel. Olha isso que lindo, que luxo, né? Olha que coisa maravilhosa, esplendor. Olha isso, né? Olha que coisa linda. Tá vendo aqui, ó? Olha que... Que paisagem, gente. Isso aqui é um sonho, né? E, gente, agora que vocês vão se assustar, né? Porque o que eu vou falar aqui para vocês é realmente para poder deixar vocês... Gente do céu, é muito barato. Eu vou sentar aqui um pouquinho e vou falar com vocês como que eu, que eu cheguei aqui, tá? Bem, vamos lá. Eu gastei, pessoal, 6.400 milhas da Latam, certo? Isso eu comprei quando tinha uma promoção para Montevidéu certo é onde eu estou aqui e 6.400 milhas se você pegar aí a 20 da, do, da cara a 15 reais não chega nem a 100 reais vamos arredondar 96 reais a passagem para aí 96 reais para voltar de econômica só que eu sou cliente da Latam Infinity. então eu consigo fazer o que eu consigo dar o um status Sim. no próprio aplicativo upgrade e, por, por, assim, eu tenho a sorte de conseguir e não conseguir esse upgrade para a Premium Economy, né? o então, que aconteceu? No dia, 24 horas antes do voo, eles abrem a possibilidade de você pedir o assento. Eu não comprei assento. Então, eu esperei, aconteceu a liberação, para poder fazer, então, o upgrade do status. Gente, eu dei o status no aplicativo e você pode... Eu tenho seis cupons, né? E aí, eu dei o cupom meu e do Alex, nós pegamos a Premium Economy. Dentro do avião da Latam, gente, ganhamos a, a necessaire de presente. A alimentação de café da manhã, eles fecham a, a cortininha e servem pra gente no prato com talheres de, de metal, tudo direitinho, suco, café é uma delícia, mas olha, sem mentira nenhuma, eu já viajei de, de first class, viajei de executiva, de premium economic com outras companhias, mas esse café da manhã da Latam, nesse voo do Uruguai, pra mim foi o melhor café da manhã, porque eu é um pãozinho tão gostoso, com uma geleinha e um presuntinho, são dois. E eles te oferecem mais. Você quer mais uma vez? Quer repetir? Cara, o atendimento foi maravilhoso, o serviço de bordo fantástico e eu adorei, tá? Lógico, de manhã você não tem fome assim. Eu não tenho fome de comer assim duas, três vezes. Eu não como, não como nada, na verdade. Mas dessa vez eu comi. Mas que delícia, né? Aquele suquinho de laranja gostoso, aquele café é maravilhoso pãozinho uma delícia né Vou mostrar agora para vocês o restaurante do hotel com pontos tá Aí no hotel aqui do, do que eu estou com os companheiros, eu usei os pontos da Cor, tá? Então eu usei os pontos da Cor, então de graça o hotel que eu estou com pontos. A Latam, cara, eu achei assim a viagem, acho que é mais barata que eu já vi na minha vida. 96 reais, ida e volta, então a ida nós viemos de premium Economy. Quando eu liberar aqui o, o upgrade, eu vou dar o upgrade no, de novo do Uruguai para São Paulo e se Deus quiser eu vou voltar de premium de novo, tá? Mas foi muito gostoso, muito top, muito bom e barato. Eu aproveitei a promoção que estava tendo para Montevidéu por 6 mil milhas, né? 6.400 milhas. E, e quem é cliente da Latam pode dar upgrade. Então ficou assim, muito top. O avião, ele veio quase que lotado. Quase, tá? Mas a Premium Economic não veio. Vieram, uns, acho que 8 pessoas que cabem, se não me engano, 18 na Premium, tá? Então veio, acho que só veio, veio assim, metade praticamente vazio da prima o restante lá no fundo quase que lotado o voo inteiro tá então é isso tá então assim de novo para vocês viajei de graça com milhas estou no hotel muito top demais que mostrei para vocês com pontos e milhas e, e isso graças às estratégias de uso do cartão consciente Saber usar o cartão de crédito bom para te dar bastante milhas, tá? E como você sabe, eu uso o Ducks bastante. Então o Dux ele me dá 5 pontos por dólar gasto ou 7 internacional. Então aqui, por exemplo, 7 pontos a cada dólar gasto no Ducks. E eu tô focando no Ducks aqui mesmo, tá? Mesmo com o spread a 4, o, o Ducks ainda ele me dá uma vantagem. Porque é, aqui no Uruguai, você no hotel pagando com Visa Infinite ou pagando com cartão Visa, independente se é FIT ou não, pagando com cartão Visa, em restaurantes, você tem 20% de desconto, né? Então, acaba que eu, na verdade, o hotel eu não vou gastar nada. O hotel aqui eu vou almoçar também com pontos a cor. Então, na hora de eu pagar o hotel, eu vou pagar com pontos. Ou seja, eu vou tomar café da manhã de graça, vou almoçar de graça, tá? Então, já já tenho para o almoço aqui, agora é meio de meio. Eu vou almoçar de graça no hotel, vou tomar café de graça no hotel, e o que me sobra para usar aqui fora que eu tenho direito, de graça, com os pontos, seria um passeio ou o um jantar, tá? Que aí sim você focaria no cartão de crédito, tá bom? Então, essa foi a minha estratégia aqui no Uruguai, com os pontos da Latam, com os pontos da Accor, do Constaneiro aqui no hotel que eu estou, neste hotel aqui, ó. muito Constaneiro, muito top, conhecidíssimo, tá? Muito bom. Eu ia ficar num outro, parecia um castelo, mas... É, não, não fiquei por causa que eu achei ele um pouco meio antigo, né? Meio medieval. Eu prefiro mais esse tipo de hotel aqui assim. Mas isso daqui eu acho que eu acertei em cheio, né? Eu acho que eu fiz um bom negócio, porque é lindo demais. Olha isso aqui. Cara, que coisa, da Dá vontade de dormir aqui na janela, deitar aqui, ó, pessoal. Dá vontade de deitar aqui assim e ficar vendo isso daqui, porque... Deixa eu ver se, se aguenta, aguenta, ó. E... E é tão bonito, né? A gente tá num, num lugar desse que é assim. Olha que coisa linda, que fantástico. Você vendo dessa paisagem, né? Não é bonito? Olha isso, pessoal. Eu já andei a pé aqui, ó, nessa parte desse prédio aqui, pra lá. Fui numa lojinha comprar um mouse que o meu pifou. E meu teclado do notebook pifou também. E meu notebook novo chegou lá em, Ribeiro, lá em Sorocaba hoje, tá? Então eu vou dar uma volta agora no Uruguai, tá? Uruguai aqui. Esse hotel eu super indico pra vocês, desde a entrada... Na recepção, uma maravilha. Vocês viram a qualidade do hotel, então vocês podem vir tranquilos que vocês vão dar muito bem, gostoso. Vou fazer a live aqui virado para lá para mostrar para vocês, ou de bola, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, Leandro Vieira nas Ruas, hoje aqui no Uruguai, viagem internacional. Depois eu conto para vocês sobre a sala VIP, o Gleariote, o café da manhã do Gleariote também. Até, fui!